Zona Balnear das Quatro Ribeiras, aqui nos Açores, Ilha Terceira. Vamos lá ver do que é que se trata. Isso. Vemos ali de cima, aqui é um belo estacionamento. Vamos ver. Paramos ali o carro. Temos aqui uma escada que vamos. descer, O que é que diz aqui o placar? Piso escorregadio, como quase tudo aqui é tudo piso de escorradio, quase é tudo piso Estão a ver aqui em encosta 4 Ribeiras, zona de balnear, 4 Ribeiras é o nome aqui disto, Também tem menos água aqui, 4 Ribeiras é o nome, eu estou a ver aqui água, isto aqui água aqui deste lado, que lá está-se a ouvir água, não sei se consigo ouvir aí em casa ver ali passar ali à frente, este deve ser um de para aproveitar aqui a água Para indicar os transiuntes Orientação Vou Continuar aqui as quatro igrejas Aqui com o Mid-Jard Gangster um ponto que é, o que é ali para baixo o que é que se trata isto aqui para cima e ah, vamos ali podemos ir por ali saltando e ali do que é que isso se trata E aí é se vejo para aqui é só depois a escada é, não ficarmos mal. Aqui é, a roda. Agora está passar por ali. É, é um água sim. Olha é, aqui que é, basta ponto como é que vai. Passa a canalização para aquele lado. E continua vai desaguar, até, a desaguar até, até ao mar. Vamos continuar agora. Seguir aqui. Quatro Ribeiras atravessado. Um, dois caminhos, Vamos por aqui, e vimos ali para aquele lado. Aqui deste lado. Aqui por cima do plateau. Então... Que engraçado, não é? E pelos vistos, no verão, devem deixar isto aqui com água, com certeza. Devem desviar a água para aqui para tomarem banho. avançar aqui a piscina. Vai agora aqui. A água cega, o mar ali. Ah, Deus vem dali. Deu zoinho cá. Vamos passar aqui para este lado. Ver aqui a piscina. Aí. Vamos ali. Mamoçói lá. Este cavaleiro também subir até lá. Está maré vazia, percebem isto? Agora tudo, tudo aqui. Tudo. Nota-se que a já passou por aqui, não é? Água vem dali. Vamos. Vamos passar aqui por este. Isto ah, aqui não dá para saltar, estou Isto por baixo, vamos por ali daquele lado. Vamos aventurar-se aqui deste lado. Se por aqui. Pedras cimentadas. Nós escorregamos. até cá estamos. Salta aqui por cima destas rochas vulcânicas. Nota-se logo é aqui a textura. lá aqui o formato engraçado das rochas. Fazem. Engraçado. continuar aqui a é assim? é assim. te... exploração. Vamos é, aqui esta casa é das bombas Onde é que será das bombas? O que é que será a casa será esta aqui? Vamos lá ver o que é, que é isto que é que é A canalização pois, pois é as bombas Bombas que removeram as bombas Sente se Sagou é. é xixi Os checos Sim? Estou aqui devagarinho Para não, não escorregar Estamos aqui na passagem, vamos ver o que é que tem esta passagem aqui. O que é que tem esta passagem? Quem quiser tomar banho também, deixa, ali. Está O silva está ali em cima. Temos aqui um mirador, já vamos lá ver. Agora vamos aqui ver. Este mirador. Temos aqui pessoas a explorar também. Acabado. Deixamos aqui a escada. Vê se nos escorregamos aqui. Ainda continua aqui por este lado. Mas vamos lá. De continuar. Vê se nos escorregamos aqui. Estão a ver aqui. Limos. Temos aqui esta parte para lá venho, ter aí escadinhas, aqui cidas d'água, água Vamos subir, subir esta escadaria, bom dia, isto é um percurso, dá para caminhar por aqui, por ali? Vai até só olhar para Ah, é um bocadinho, não é só? É, mas é bonito. É bonito? Ok, é verdade. Lucy! Anda, lá ver, é bonito. Muito bem, muito bem. Vamos lá continuar. Vou fazer aqui uma panorâmica deste lado. Vamos ver. Azuinho. aqui é o para aqui no? verão, oh, tá não havia lá para, Tás indo na via lápis, lá. se está a tá aí com. Um uh, é, tá aí com canivete. Olha ali outra outra. canivete, ali para aquele lado para ver. Eu vou... Sim, eu vou aqui de Grande aqui a loja, a rocha para ver se não escorrego Eu Estou a ver que está ali o sítio do corrimões É que é que me metem no, coloco no verão Vamos por aqui, ver esta paisagem Vamos ver ali É só este pedinho aqui Quer tomar banho aqui Ou tomar é, Estamos aqui O fundo ali é que deixa-nos muito espertos. Vai passar agora para o outro lado. Vamos ver se. Seguir aqui. Acaba aí, não? É? É, tu só chega, tu só até ali acaba. É só um bocadinho, só vê aqui à arriba. Estão É aqui para quem quiser, só passaste um Mas também não tem assim muito. Não muito mais para ver. Só quem quiser caminhar aqui na Rocha vai caminhar até lá. Estamos ali em cima. Vamos ter a calera para ir sentada naquele Aqueles senhores ali. E os outros estão a apanhar lá para Aqui é o meu das Quatro Redeiras. Vamos subir agora. Não se esqueçam de ver o resto da série, aqui nos Açores. Fizemos muitos vídeos, tudo o melhor que há aqui para ver, vejam os vídeos antes, virem cá. Temos um mapa interativo também, podem ver. Um sinal de rocada, aqui a do queria com nenhuma, mas agora não, agora aqui nada. E como sempre todas as praias têm chuveiros, já viram? Chuveiros aqui para o pessoal, nem com água molhada para casa, água salgada, Não estragar a roupa, muito bom, um restaurante, um apoio de praia, impecável, impecável, olha ali, as cadeiras d'água ali, daquele lado, vamos ver. Olha aí, está uma ribeira aqui, estava outra. Sim, são quatro aqui. As pedaços. Vamos subir. Então duas, está uma, está duas daquele lado e assim nos despedimos das quatro ribeiras beijos a todos, e vejam o resto dos vídeos na descrição, que estão os links